A cada agricultor atendido pela Maneje Bem, outros sete são diretamente impactados. Nós conseguimos isso, pois utilizamos a tecnologia a nosso favor. A extensão rural digital está em expansão no Brasil e somos uma das organizações responsáveis por isso. Os treinamentos e capacitações têm um impacto positivo na vida das pessoas que vivem no campo e a utilização de ferramentas tecnológicas pode ser um expansor dessas ações pois com elas podemos disseminar com maior velocidade informações importantes sobre o manejo sustentável, comercialização, crédito rural, beneficiamento e demais técnicas necessárias para uma maior eficiência e produtividade no campo. Extensão Rural Digital em expansão no Brasil, você não vai ficar para trás, não é? Entre em contato conosco e fique por dentro das novidades.